Esse seminário foi concebido com dois objetivos. O primeiro, de reunir é, painelistas de referência sobre o tema espacial, tanto do setor governamental, acadêmico, industrial, de inovação, com fim de explorar o que há de mais novo nas pesquisas e nas políticas da área espacial, quanto de aproximar atores brasileiros e italianos da comunidade científica diplomática aqui em Roma, para verificar quais seriam as possibilidades de incremento da cooperação entre os dois países. Organizamos aqui na Embaixada do Brasil em Roma, na Piazza Navona, um seminário sobre cooperação espacial entre o Brasil e a Itália. A cooperação espacial adquire um papel estratégico para o desenvolvimento de nossas nações, nossas sociedades e até mesmo para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A cooperação com a Itália já existe há várias décadas. E a Itália é um país altamente desenvolvido e competente nessa esfera. Foi o terceiro país a colocar um satélite em órbita. Nós esperamos aproveitar a relação consolidada de amizade e a existência de mecanismos de cooperação já uh, em vigor com a Itália para uh, levarmos adiante um processo de renovação e um impulso novo à cooperação nessa área, importantíssima para os nossos dois países. Il seminario di oggi, organizzato dall'Ambasciata del Brasile in Italia e dall'Istituto Italia Latino America, al quale ho avuto l'onore e il privilegio di intervenire in rappresentanza del Ministro Affari Esteri, segna indubbiamente un salto di qualità nelle relazioni tra Italia e Brasile che hanno una storia di partnership industriale, tecnologica, commerciale. L'Italia è un paese, diciamo, abbastanza tra quelli leader in Europa e a livello mondiale nel settore dello spazio, perché ha un'intera filiera industriale che va dai lanciatori all'osservazione della Terra, alla ricerca scientifica e partecipa ai principali programmi europei e internazionali come Copernicus per l'osservazione della Terra e come Galileo per la navigazione e le telecomunicazioni. Ospita l'Italia, d'altra parte, uno dei centri più importanti dell'Agenzia Spaziale Europea, ESRIN, che si occupa dei servizi di osservazione della Terra. I'm L'Italia è interessatissima attraverso le sue azioni di space diplomacy a collaborare con i paesi dell'America Latina, col Brasile in particolare. Sono state già identificate aree di interesse comune, verranno investigate meglio anche attraverso un, un accordo che verrà finalizzato nei prossimi mesi. Leonardo in Brasile è presente da più di 30 anni, in particolare nello spazio abbiamo una società Telespazio in Brasile che è molto attiva e serve sia gli interessi delle nostre delle istituzioni brasiliane in ambienti molto importanti come per esempio il controllo della deforestazione dell'Amazzonia o altre soluzioni e ci aspettiamo che il futuro delle relazioni spaziali sia un futuro molto ricco. In Brasile si sta avviando un, una politica spaziale molto forte, così come in Italia, e quindi siamo certi che la, la collaborazione sia istituzionale che industriale sarà molto viva e questo convegno oggi apre la riflessione, la conoscenza e tutti gli elementi che consentiranno questa collaborazione sempre più. Questa missione spaziale a, a, a Italia è é un'opportunità di bastante interessante para nós do Parque Tecnológico do Cluster Aeroespacial eh, Brasileiro, principalmente. Eh, primeiramente pelas visitas e reuniões que fizemos ontem foram muito interessantes, tanto com a Agência Espacial Italiana quanto ah, com a com a Agência Espacial Europeia e as oportunidades de cooperação e desenvolvimento na chamada ah, New Space Economy. Ah, e aí hoje ah, com esse seminário fantástico, com informações ah, muito precisas e participação de um mais alto nível, tanto de representantes italianos e brasileiros, e a gente poder também compartilhar um pouco do do que nós estamos fazendo no, no parque tecnológico e as oportunidades que vem sendo é, que nós estamos trazendo para trabalhar junto com as empresas italianas e alavancar ainda mais as parcerias e cooperações Brasil-Itália não só na área espacial, que é o principal é, momento desse, desse, desse evento, mas também em outras ações e atividades na área de inovação, ciência e tecnologia. Foi um grande evento.